Todos estejam muito bem, muito felizes de estar aqui mais um sábado para estudarmos a nossa lição. Vamos lá já pegar as nossas lições para a gente acompanhar na página 16. Estamos na lição 2 do nosso trimestre. E antes de começar a lição, vocês sabem o significado de uma coroa? Quem recebe uma coroa, ele é o quê? Um rei. Pode ser uma rainha, pode ser um príncipe. E hoje nós vamos estudar sobre uma pessoa que também recebeu uma coroa. E essa coroa, ela foi dada por uma pessoa muito importante, muito especial. E nós vamos estudar sobre isso. Lembra que na lição passada a gente estudou que Saul, ele se afastou de Deus e assim ele acabou morrendo na batalha junto com toda a sua família? Depois que Saul morreu, você acha que Davi ficou feliz, ficou triste? Porque ele estava sendo perseguido pelos por Saul e seus homens, não é? E você acha que ele ficou triste, feliz? Coloca aí no chat pra gente. Ele ficou feliz ou triste? Davi, ele conhecia a palavra de Deus. E na Bíblia diz que a gente deve amar até os nossos inimigos. E Saul ele estava sendo inimigo de Davi, ele queria matar ele. E mesmo assim, ele ficou muito triste, muito, muito, muito triste com a morte de Saul e também de seu amigo Jônatas, que era filho de Saul e também foi morto na batalha. Ele ficou muito triste e ele e seus homens se juntaram e fizeram um dia de luto. Ninguém comeu nem bebeu água por um dia inteiro em luto por aquelas pessoas que morreram pela família do rei que tinha morrido, do rei Saul. Depois disso, é, Davi, ele orou a Deus, pediu uma, um sinal, pediu uma ajuda de Deus para que ele soubesse o que poderia fazer a partir daí. Você acha que ele deveria chegar e falar, Ah, Saul morreu, então eu sou o novo rei. Não, ele não fez isso. Ele pediu primeiro uma orientação de Deus e Deus disse para ele ir para Hebron. Então ele juntou os seus 600 homens e foi a Hebron. Chegando lá, tinha muitas pessoas, muitas, muitas, muitas pessoas que estavam lá recebendo ele, como se fosse já o novo rei. Mesmo assim, ele foi até lá e pediu novamente uma orientação de Deus. E Deus falou que ele seria ungido naquele lugar como novo rei. E como não aceitaram Davi como novo rei, eles escolheram outro rei. Uma das pessoas que havia sobrevivido à guerra era Abner. Abner era um, um tio de Saul. E assim ele escolheu que fosse um dos filhos de Saul que não haviam é, morrido na batalha para ser o novo rei. E ele foi o novo rei dessas 11 tribos. E Davi, sendo o rei somente de uma tribo, da tribo de Judá. O rei das 11 tribos, ele não foi um bom rei. Porém, ele sempre era protegido pelo seu tio, né? Abner, que sempre o protegia, que sempre queria que ele continuasse sendo rei, então sempre o defendia. Assim que Abner morreu, os príncipes decidiram que não queria que Israel continuasse com esse líder, com com esbozete como rei. E assim eles o tiraram do poder e convidaram a Davi para ser o rei de todo Israel. Ele novamente foi consultar a Deus e Deus falou que isso era o melhor mesmo, que ele precisava ser o rei de todo o povo de Israel, não somente de uma tribo. E ele aceitou e começou a se preparar para ser o rei verdadeiro de toda a tribo de Israel. Então, os príncipes o chamaram, colocaram nele um manto muito bonito, um manto real, colocaram a coroa em sua cabeça e ele foi aceito como rei de todo Israel. Logo depois disso, o novo rei planejou tomar a cidade de Jebus, a cidade era... Ela tinha sido tomada pelos filisteus E ele queria conquistar novamente todo o território de Israel Que havia sido roubado no período que Saul era o rei E ele toda vez que ia para uma batalha Ele consultava a Deus Pedia permissão a Deus Para que se Deus permitisse Ele iria conquistar aquele povo não, ele não faria isso e por ele sempre confiar em Deus E por ele sempre ser obediente a Deus é, Jerusalém foi Jerusalém não O povo de Israel foi conseguindo Conquistar todos os outros povos Que ainda Que achavam que eles eram fracos Que eles não conseguiam nada Tanto que quando os Jebuzeus é, Souberam que Davi estava chegando Eles colocaram Várias pessoas com deficiência colocaram pessoas mancas, pessoas cegas, todas no muro de Jebus, porque assim eles zombavam de Davi, falando que o povo de Israel era tão fraco, era tão ruim em batalhas, que até os, as pessoas deficientes, até os mancos, os que tinham braços quebrados, pernas quebradas, os aleijados, até eles conseguiriam vencer. O povo de Israel em uma batalha Mas Deus estava com eles E assim ele foi conquistando De cidade em cidade Todo o povo novamente Foi se voltando a Deus E assim ele também Pregou uma mensagem A todos ao redor de Israel Falando que O Deus de Israel é o Deus poderoso É o Deus verdadeiro E por isso Eles estavam conseguindo reconquistar Todas aquelas cidades, todas aqueles, é, aquelas regiões que eles haviam perdido durante o reinado de Saul. Assim, como Davi sempre ele foi obediente a Deus, Deus também honrou ele como um rei. E ele foi é, humilde diante de Deus e Deus o exaltou diante dos povos, diante das pessoas. Nós também devemos ser assim, devemos ser obedientes a Deus, para que Deus nos exalte diante das pessoas. Por quê? Por que Deus faria isso conosco? Porque se a gente é, é bondoso, obediente à palavra de Deus, se, a gente somos, se nós somos boas pessoas, Deus vai querer que os outros olhem para nós. Então, assim Ele vai... É, nos ajudar a pregarmos cada vez o Evangelho para as outras pessoas A sermos um exemplo na vida das outras pessoas E assim a mensagem de Deus vai ser espalhada pelo mundo é, Davi, ele foi um homem muito humilde Ele confiou em Deus em todos os momentos Nos momentos felizes, nos momentos tristes Nos momentos que ele estava sendo perseguido Ele estava sempre confiando que Deus estava à frente, que Deus mostrasse o que Ele deveria fazer. E Ele fazia assim. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação. Vamos ler de novo, crianças? É Salmos 25:5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Ele confiava em Deus de tal modo que por mais que ele estava passando por dificuldade, ele sabia que Deus estava à frente da vida dele. Nós também devemos fazer este mesmo pedido para Deus guiar os nossos caminhos, para Deus guiar as nossas vidas e assim nós seremos é, protegidos por Deus e tudo que fazermos, fizermos, vai ser da vontade dEle. E Ele também vai nos proteger e proteger as pessoas que estão ao nosso redor. Vamos orar, crianças? Querido Deus, gostaria de agradecer por todas as bênçãos, pela proteção que o Senhor nos deu até esse presente momento, por esse sábado maravilhoso e também por essa lição. Que assim nós podemos aprender muitas coisas, So, que nós podemos colocar em nossa vida diária Peço que o Senhor continue nos abençoando Abençoando os nossos familiares Abençoando todas as pessoas que amamos E assim, confiando em Ti Nós poderemos fazer cada vez mais a sua vontade E seremos honrados por Ti Senhor, peço que nos ajude a sermos obedientes A sermos tementes a Ti que assim nos ajude a fazer cada vez mais a sua vontade. Peço que perdoe todos os nossos pecados, nos dê um restante de sábado feliz. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Ai, Ficamos por aqui, crianças, e espero vocês no próximo sábado com mais uma lição desse trimestre. Tchauzinho! Sábado, pequenos pesquisadores, que alegria estar aqui com vocês. Mais um sábado e já estamos na segunda lição desse primeiro trimestre do ano de 2023. E nós vamos dar continuação. Lembra que eu falei sábado passado? E o título é A Amarga Decepção. Nós vamos entender qual foi essa segunda decepção. O que aquele grande estudioso, né? É, o que, que aconteceu, o que, que ele entendeu que iria acontecer, mas na verdade não era isso, era outra coisa, era outro assunto. Muitos se decepcionaram, mas alguns permaneceram firmes. E nós vamos hoje fazer algumas comparações. A primeira delas é, será sobre a parábola das dez virgens. Você já ouviu falar sobre essa parábola? Ela é muito importante e nos ensina uma grande lição. E nós vamos comparar com a grande, a segunda decepção que os Adventistas tiveram. Olha só que triste, né? Vamos ver aqui. O verso para memorizar diz o seguinte. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saio para encontrá-lo. Está escrito em Mateus capítulo 25, verso 6. E para reflexão, imagine a cena. Você acredita que Jesus vai voltar muito em breve? Então, larga o emprego, vende sua casa e tudo o que tem. Mas o que você faria se ele não voltasse na época em que o estava aguardando? Então, eu quero que vocês imaginem um pouquinho... Como que foi aquela decepção do povo fiel que se arrependeu dos seus pecados, vender as suas terras, deixar o seu comércio, saíram de suas casas, e estavam prontos para receber Jesus, para ver Jesus voltar, e eles acreditavam fielmente que toda a amargura, toda a tristeza iria cessar naquele momento. Mas isso não aconteceu. Então vamos dar início aqui a nossa lição, a primeira parte. Uma parábola sobre os adventistas. Então, você sabia que há na Bíblia uma parábola simbolizando a experiência dos crentes adventistas que aguardavam a vinda de Jesus? Que parábola será que é essa? Cristo estava sentado com seus discípulos no Monte das Oliveiras. O sol estava se pondo atrás das montanhas, e as sombras da noite começavam a escurecer o céu. Próximo dali, uma casa estava brilhante e iluminada. Pronta para uma celebração, um grupo aguardava com expectativa a chegada de quê? Do quê? De quem? Do cortejo nupcial, os acompanhantes do noivo. Em muitas partes do Oriente, os casamentos eram realizados à noite. O noivo saía para encontrar a noiva a fim de levá-la até a sua casa. Sob a luz das lamparinas, o cortejo deixava a casa do pai da noiva e ia até a casa do noivo, onde a cerimônia seria realizada. Enquanto Jesus e os discípulos admiravam a festa, o mestre contou a história das dez virgens, a parábola das dez virgens. Mas nessa parábola ele tinha em mente os crentes do advento que aguardavam a sua segunda vinda. Nós vamos entender, será uma grande reflexão essa parábola e ela tanto quanto nos dias dos discípulos, tanto quanto a 179 anos que vai completar esse ano, quanto hoje nos dias atuais, essa parábola serve para mim e para você. Olha só. Então nós já sabemos que nós vamos fazer reflexões sobre a parábola das dez virgens, que é a vinda de Cristo, ela é comparada à vinda de Cristo, conforme anunciada pela mensagem do primeiro anjo, foi entendida como representando a vinda do noivo, né? De Jesus, de Jesus Cristo. Então, olha só, vamos começar. Eu quero fazer aqui uma experiência com vocês. Será que vai dar certo? Ó, esse pote de vidro aqui, ele vai simbolizar, tá bom? Nós vamos comparar com as cinco virgens que não se prepararam para encontrar o noivo. né? Elas adormeceram e se esqueceram do principal. O que será que elas precisavam para que a chama ficasse acesa? O que será que elas precisavam? Esse outro vidrinho aqui será comparado com. com quem? Com as outras cinco que estavam como preparadas para receber o noivo, né? O noivo daquela festa. Então, nós vamos começar a nossa experiência, olha só. Então, o noivo começou a demorar um pouco, né, porque era muito tarde da noite que ele vinha para a festa. E então, as dez moças, elas, ó, o que aconteceu com elas? Elas dormiram. De repente, elas escutaram um grito, olha o noivo, ele tá chegando, ele tá chegando. Então, uma a uma, começaram a se levantar, ajeitar as suas roupas, né, e acenderam, acenderam as suas lamparinas. E aí, o que que aconteceu? Olha só que interessante. Nós vamos acender essa daqui. Então, as cinco virgens acenderam. Vamos dividir aqui em duas classes. E as outras cinco também. Olha só. Então, nós temos aqui... Duas lamparinas. O ah, que que tá acontecendo? Espera! Essa aqui se apagou! Nossa, mas que rápido! Ai, deixa eu acender de novo aqui, que coisa! E aí, e elas tentavam. E acenderam de novo. Mas o que, que vocês observam aqui? O que está que faltando? Para que a chama fique acesa, o que está que faltando aqui? Se vocês olharem dentro do vidro, vocês vão perceber que quase não tem mais o que? Azeite! Olha só, eu não tenho azeite. Então, toda vez que elas acendiam, toda vez que elas acendiam, elas ficavam desesperadas, elas ficavam nervosas e perguntavam, você trouxe azeite? Você trouxe azeite? Não, eu não trouxe azeite. E agora, o que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? A minha lamparina não fica acesa. O que eu vou fazer? E aí... As outras cinco também notaram que estava se apagando. Só que, pequenos pesquisadores e a todos que estão nos assistindo, o que é que elas tinham que as outras não tinham? Essas cinco aqui, elas tinham trazido mais azeite, porque elas pensaram, olha só, ele vai se atrasar, com certeza, segundo as tradições. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou vir preparada. Então, elas pegaram. Deixa eu só abrir aqui. Elas pegaram. Opa! O azeite que trouxeram de casa. Deixa eu colocar aqui mais na frente. Aqui, ó. E encheram. Será que agora vai dar certo? Hum, será que agora vai dar certo? Aí ah, eu estou ansiosa para ver se vai dar certo. Vamos ver, deixa eu só pegar um papel para limpar a mão. Então, aí elas pegaram, fecharam, né? Sim, bonitinho. E as outras desesperadas, porque não tinham trazido azeite. Aí você fala assim, ué, Tia Evane, mas por que, que as outras cinco não emprestaram um pouco de azeite? Porque Se elas emprestassem o azeite, elas ficariam sem, não tinha como dividir. Vamos ver se vai dar certo? Olha só. Então, elas colocaram mais azeite. Vamos ver se vai dar certo. E começaram a sua caminhada para encontrar o noivo. Nós vamos deixar um pouco aceso aqui, tá? Enquanto né, a nossa lamparina está acesa, nós vamos começar as comparações tá? e as reflexões. Então, quem sou eu? Qual é o significado de cada pessoa e objeto que eu vou falar aqui? Que é sobre a parábola das dez virgens. Então, o esposo... Qual é o significado do esposo nessa parábola? Lá era o casamento, mas aqui né, nós entendemos que é Jesus Cristo, que breve vai voltar. Deixa eu só subir um pouquinho aqui. É Jesus Cristo que em breve vai voltar. Ela demora um pouquinho, mas ela continua queimando. Acender aqui de novo aqui. É Jesus Cristo, né, que em breve vai voltar a essa terra. E as virgens prudentes, eu tô falando em cima, tá apagando aqui... As virgens prudentes, quem são essas virgens prudentes? Qual é o significado? Significa que essas virgens elas estavam preparadas né? e elas eram semelhantes a Cristo, ao caráter de Cristo. E essas virgens representam os cristãos prudentes de hoje e do passado também. E as virgens loucas, o que elas representam? Que não tem raiz, né? Permanecem na igreja por pouco tempo e depois, por algum problema, elas se desviam. E o que significa as lâmpadas? Em Salmos, capítulo 119, verso 105, diz o seguinte, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E o que significa o azeite? O azeite significa o Espírito Santo. Então, se nós nos esquecemos do Espírito Santo na nossa vida, será comparado igual a esse vidro aqui, igual a essa lamparina, né? Que eu tentei fazer parecer uma lamparina. O Espírito Santo não está aqui. E o que, que acontece? Se o Espírito Santo não está na nossa vida, a nossa chama não se acende. Porque através dele, pequenos pesquisadores, que nós somos o que Transformados. Vou tentar não falar muito perto aqui, ó, se vocês verem. A, tá bem pequenininha a chama, ó, mas tá acesa aqui ainda. É que desceu o cordãozinho que eu coloquei. Então, olha só a diferença. Quando você tem o Espírito Santo na sua vida, o que que acontece? A sua chama continua acesa. Então, o Espírito Santo aqui é comparado ao que ao azeite, né? O azeite puro. Vou colocar mais para cá. Muito bem. Vamos continuar aqui. As duas classes de expectantes, que são as virgens que aguardavam a chegada do noivo, representam as duas classes de pessoas que dizem estar esperando por seu Senhor. Elas são chamadas de virgens porque todas afirmam ter a sua fé o quê? Pura. Então, reparem que todo, toda a história, toda a parábola que Jesus contava aos seus discípulos, ou às multidões, né? ou até para as crianças, tem um significado. Tem um significado muito importante. Então, o óleo, ele quis dizer o quê? Que é o combustível para a nossa fé e que é o símbolo do Espírito Santo. Tá certo? Na parábola, as virgens prudentes levavam azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Portanto, os seguidores de Cristo devem iluminar as trevas do mundo. A luz de sua glória de seu, e o seu caráter deve brilhar em seus seguidores. Assim, eles devem glorificar a Deus, a fim de iluminar o caminho para o lar do noivo, para a cidade de Deus, para a ceia das bodas do Cordeiro. Aí você vai falar assim: até agora ainda não entendi o que que as parábolas das 10 virgens têm a ver com o grande desapontamento de 1844. Ó, se vocês verem aqui, olha que interessante. Olha a chama, tá bem pequenininha aqui porque o paviozinho é um barbante. Não sei se os meninos tá conseguindo pegar, dá certinho, tá, né? Tá bem pequenininho, mas tá aqui, ó. Tá acesa ainda. está acesa. Vamos para a próxima aqui. O noivo se atrasa. Você já foi a um casamento em que a noiva se atrasou? Eu já fui um casamento, olha, eu não aguentava mais esperar. Eu tinha a idade de vocês, viu, pequenos pesquisadores? Eu estava com muita fome. Muita fome, né? Esperando, quando a gente é criança, a gente fica ansioso quando vai alguma festa de aniversário, porque a gente quer o que A gente quer comer, não é verdade? E a melhor coisa né, desse mundo é a gente comer alimentos né, saudáveis também. Olha só. Então, eu já fui num casamento que atrasou muito tempo. No casamento da parábola, as dez damas de honra estavam esperando ansiosamente pela chegada do noivo, mas ele se atrasou. Então, cada moça carregava o quê? Carregava sua lamparina. Só que apenas cinco delas tinham o que? O azeite reserva. Só cinco. Hora após hora, as jovens expiravam, por fim ficaram tão cansadas que adormeceram. Mas, como eu contei para você a parábola, elas escutaram que olha só, o noivo está vindo! Atenção! O noivo está chegando! Então as dez virgens acordaram num pulo, preparando suas lâmpadas e correram para alcançar e acompanhar o cortejo do casamento. No entanto, cinco delas não encheram suas vasilhas com o óleo do Espírito Santo. Não tinham a reserva. O que será que é essa reserva que nós podemos comparar? Sabe o que é essa reserva? É a palavra de Deus. Muitas vezes você está tão cansado, tão desanimado, sua fé está lá embaixo. Sua fé congelou, está congelada, zero graus. Né? Menos um negativo, está tá congelando. E você esquece que a Bíblia também é o seu segundo combustível para você se lembrar do poder do Espírito Santo na sua vida. Então, elas não tinham enchido a sua vasilha né, com o Espírito Santo, porque não tinham imaginado que o noivo fosse demorar tanto. O cristão ele tem que estar preparado, ou ele tem que estar despreparado. Ah, mais tarde eu passo a minha roupa para o sábado. Aí chega no sábado, chega na sexta-feira, perdão, você está naquela correria, naquela correria e você não preparou a sua roupa. E aí? Aí a sua mãe pede ajuda, você às vezes tem que fazer outras coisas e quando você percebe já chegou a hora do pôr do sol e você não passou a sua roupa. Olha só. Que diferença agora chegou o momento da comparação das 10 da parábola das 10 virgens que vocês vão entender. Que diferença havia entre os adventistas prudentes, que são as virgens prudentes, e as loucas, né? Ou os loucos, as virgens loucas em 1844. Nós vamos ler os versículos abaixo e nós vamos entender. Né, o porquê que essa parábola se encaixa perfeitamente é, né, sobre os adventistas daquela época, sobre aquela grande decepção. Olha só, em Marcos capítulo 4, verso 8, fala do quê? Fala da semente que brotou. Vamos ler rapidinho aqui? É muito importante a gente ler na Bíblia, né? Então vamos lá. Marcos... Capítulo 4, verso 8, diz o seguinte: Mas outras caíram em terra boa, em boa terra, e vingando e crescendo davam fruto, e um grão produzia 30, outro 60, e o outro 100. Então, esses eram os adventistas prudentes, e os adventistas loucos, Marcos, capítulo 4, verso 16. E 17, do mesmo modo, aqueles que foram semeados nos lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente com alegria receberam. Mas não tem raiz em si mesmos. Antes são de pouca duração. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizavam. Reparem que esse desapontamento foi o quê? Foi simplesmente por eles não entenderem corretamente a profecia. Eles podiam ter pedido mais luz, mas esses Adventistas loucos que nós estamos comparando aqui, eles são o quê? As outras cinco, cinco virgens imprudentes, que elas não se preparavam. Sabe, muitas vezes... Nós podemos falar que estamos bem, mas no nosso coração está o que? Mal. Quantas vezes nós, nós já mentimos, né? Ou disfarçamos. Você está bem? Nossa, estou muito bem. Como está a sua família? Está tudo bem. Mas só por dentro nós sabemos o que está acontecendo com a gente. E assim eram esses Adventistas. Eles falavam que estavam bem. Mas por dentro eles não estavam bem. Eles estavam com um pouquinho de rancor. Eles estavam é, achando que tudo aquilo era estranho. Às vezes um pouco exagerado demais dos pastores, né, ou daqueles irmãos que aceitaram a fé. Eles estavam que desconfiados. Essa é a palavra. E quando você tem desconfiança de alguma coisa, você consegue acreditar? Você consegue conversar com uma pessoa quando você desconfia dela? Não, tudo que aquela pessoa falha, por mais que ela prove ali, parece que é o quê? Parece que é mentira, né? Então, olha só, então tudo isso estava no coração, daqueles Adventistas imprudentes. E eu quero ler para vocês no grande conflito, na página 394, que é muito importante. Pela demora do noivo, representada a passagem do tempo em que o Senhor era guardado, mas veio o desapontamento e o suposto atraso. Naquela hora de incerteza, o interesse das pessoas superficiais e indiferentes logo começou a vacilar. É na hora do aperto que a gente vê quem é a pessoa. E seus esforços se enfraqueceram, mas aqueles cuja fé estava baseada em um conhecimento pessoal da Bíblia, tinha uma rocha sob seus pés, que as ondas de desapontamento não podiam arrancar. Olha só que importante. Você estudar a Bíblia, você estudar a lição do pequeno pesquisador. Os adventistas loucos, que né? aqui cita assim, tomando as lâmpadas não levaram azeite consigo, não tinham um o Espírito Santo com eles. Eram movidos por impulso, por sentimento. Seus temores tinham sido despertados pela solene mensagem, mas dependiam da crença de seus irmãos, satisfeito com a luz fraca das boas emoções, sem uma compreensão completa da verdade ou uma verdadeira obra da graça no coração. Haviam saído ao encontro do Senhor, cheios de esperança na perspectiva da recompensa imediata. Reparem aqui, depois eu quero fazer uma pergunta, qual cristão você é? Aquele que se baseia na crença do outro? Vamos nos atentar aqui. Aquele que se baseia nas pregações emotivas cheias de emoção, aqueles que se baseiam na meia-verdade, haviam saído do um encontro cheio de esperança, e naqueles que se baseiam na recompensa imediata. O que é recompensa imediata? Né? Nossa, eu vou fazer tudo certo? Porque senão eu não vou ser salva, vou ser queimada, né? vou ficar no fogo e vou ser destruída juntamente com Satanás e não vou lá pro céu, né, comer as coisas boas andar na, né? junto com os animais, com os meus amigos os animais ferozes, vou poder passar a mão na cabeça do leão vou poder abraçar o pescoço da girafa né? e você fica sonhando, você só quer as coisas boas mas o seu coração tá preparado para passar por tudo isso para receber essas coisas boas, olha só mas não estavam preparados para atrasos e decepções. Quando as provocações, perdão, quando as provações chegaram, sua fé se arruinou e suas lâmpadas se apagaram, né? Igual esse exemplo aqui que eu citei para vocês, que eu, que eu demonstrei aqui para vocês. Reparem, ó, que a outra aqui está acesa. Mas o que que aconteceu com os adventistas no grande desapontamento? Eles estavam lá, firme e forte. Quando veio a primeira decepção, o que aconteceu com eles? Só vocês observarem aqui o que aconteceu. Olha. A chama se apagou. E por que, que se apagou? Por tudo que eu disse aqui. Então, o grande desapontamento. Faltava apenas um dia. Vamos chegar na parte que a gente fica mais desesperado. Um dia para 22 de outubro de 1844. Naquela época, olha só. Quem que estava preparado para a volta de Jesus naquela época? O fazendeiro ordenhou pela última vez a sua vaca, né? que significa? o um processo de retirar o leite. Então, pela última vez ele fez isso, os comerciantes fecharam a sua loja para sempre, os professores e vários juízes já tinham abandonado seus empregos, as crianças pararam de ir à escola. Os agricultores não faziam mais as suas colheitas. Então, porque eles, eles estavam esperando quem? O noivo. Eles estavam esperando Jesus. E aí, o que, que aconteceu? Chegou o dia 22 e eles pensaram assim, bom, está muito cedo ainda, o sol acabou de nascer. Jesus pode voltar o quê? Até meio-dia, né? Então, eles pensaram o seguinte... Ninguém sabia se Jesus voltaria o quê? De madrugada ao meio-dia ou à tarde. E alguns se reuniram nos salões, outros nas tendas, na mata, enquanto muitos esperavam em casa. Vigiaram, oraram, cantaram hinos, pela última vez confessaram seus pecados a Deus e uns aos outros. Mas a manhã passou e Jesus não veio. Deu três da tarde e Jesus não veio. Deu quatro da tarde e Jesus não apareceu Mas o dia ainda não terminou Deu seis horas da tarde e Jesus não apareceu Deu dez horas da noite e Jesus não apareceu Deu onze horas da noite e Jesus não apareceu Então, o sino tocou meia noite Eles pensaram assim, não, agora sim Jesus vem, né? Talvez ele viesse à noite ou à meia-noite Lentamente o sol desapareceu no horizonte E a escuridão chegou Os relógios marcaram o quê? A meia-noite Olha só E eles estavam lá Esperando Jesus voltar E aquele dia foi um dia, sim De muita expectativa, de muita oração E nada de Jesus voltar os crentes olharam tristemente uns aos outros, arrasados, choraram e se lamentaram, perguntando ao outro: O que houve de errado? Ninguém conseguiu, ninguém conseguiu ou conseguia falar. Ninguém sabia o motivo. Silenciosamente, os irmãos saíram da reunião e voltaram para casa na noite escura, tomando ou cuidado para não serem vistos pelos vizinhos zombeteiros, pelos bêbados, né? O que significa zombeteiro? Significa pessoas que zomam, que debocham, tiram sarro, riem da nossa cara, né? Ou riram da cara deles também. Pois iriam tirar sarro e debochar, e debochar deles. Então, esse desapontamento, quando a gente lê assim, a gente consegue entender um pouquinho da tristeza desses irmãos, né? Agora eu quero que vocês pensem, sabe ah, quando você está na expectativa de um grande presente, você fala assim, nossa, no meu aniversário eu vou ganhar um presente, eu tenho certeza disso. Que você vê o papai e a mamãe conversando, eles falam, ah, eles estão planejando o meu presente. De repente chega o seu aniversário, quando você abre o, o seu o pacote, né? o seu presente, o que, que você encontra ali? Ai, poxa vida, né, quem faz aniversário. Um estojo com três divisórias. Aí você pensa, poxa vida, eu ganhei um estojo. E você abre esse estojo, ah, vai ter as melhores canetas, os melhores lápis. Quando você vê, só tem um lápis, uma borracha e uma caixinha de lápis de cor. E você fica desapontado, e você fica triste, porque você queria o quê? Ai, ah, eu queria era um notebook, eu queria era um carrinho de controle remoto. Mas eu ganhei um estojo para eu ir a escola... E você fica desapontado por vários dias ou até por vários meses. O que a Ellen Armon, uma adolescente na época, escreveu depois sobre sua preparação para a segunda vinda? Então aqui nós vamos ver duas pessoas né, que têm registrado o que elas sentiram, né, como, elas, como foi a percepção delas nesse momento. Então a primeira foi uma percepção positiva. Foi o sentimento positivo, de não desistir. Aquele foi o ano mais feliz da minha vida, escreveu Ellen. Meu coração estava cheio, cheio e alegre de esperança, mas só sentia pena e ansiedade por aqueles que estavam em desânimo e não confiavam em Jesus. Como um povo, nós unimos em fervorosa oração em busca de uma verdadeira experiência e da certeza inconfundível de nossa aceitação para com Deus. Aqui ela entendeu que Deus, ele é soberano, é o juiz, é o nosso Deus que criou todas as coisas. E nós somos o quê? Nós somos apenas servos. Como Irã Edson... É, descreveu a sua decepção. Essa decepção, aquela, foi o que negativa. Nossas expectativas estavam no máximo e portanto aguardávamos a vinda do nosso Senhor até que o relógio tocou doze badaladas à meia-noite. Nossas esperanças, expectativas mais preciosas foram que destruídas. Olha as palavras que ele usa. E o um estado de choro e choque caiu sobre nós como nunca havíamos antes experimentado. Choramos e choramos até o dia raiar. Minha experiência devent tem sido a mais brilhante de toda a minha carreira cristã Será que a Bíblia se mostrou um fracasso? Olha só, ele foi destruído e ele começou a duvidar Será que não há Deus, nem céu, nem cidade, nem dourada, nem paraíso algum? Acho que não existe nada Seria tudo isso uma lenda criada pela mente humana? Seria talvez uma mentira essa realidade em que apoiamos nossas esperanças e expectativas mais caras? Quantas orações não são respondidas? Quantas? Quantos pedidos, quanto clamor não são respondidos? O Senhor nosso Deus não tem obrigação nenhuma. Tem uma pessoa que disse para mim que o Senhor não respondeu à oração. E por isso, ele parou de acreditar em Deus. Para ele, Deus, Deus não existe. Mas nós vemos aqui quantos, né? Quantos, ainda mais essa decepção, uma das, uma das maiores decepções, né? Nós podemos comparar, por exemplo, com câncer. Uma pessoa está com câncer ou uma doença, interminar, né? uma doença terminal e, e ela clama ao Senhor, mas ela, ela falece, né? Ela chega a morrer. E os familiares ficam como? Por que, Senhor? Por que minha oração não foi ouvida? Por que? Deus não quis, Deus não quis atender a sua oração. Não era para ser atendida a sua oração. Né? Então, nós vemos aqui que o Senhor, Ele sondou o coração de todos para ver quem era cristão de verdade. Eles entenderam errado a profecia. Né? Então, é, nós podemos entender aqui o seguinte, que aqueles que tinham a sua fé, né, igual aquela semente que ela brotou, que ela criou raízes, esses não se desapontaram Porque eles sabiam que alguma coisa estava errada, alguma coisa eles não entenderam direito E eles acreditavam fielmente em Jesus Olha só, a mais triste de todas as notícias Então agora a gente pensa assim, nossa, é, foi uma notícia muito triste, né? quando eles tiveram, depois que contar para os netos, ó, oh, Jesus não voltou, né, a gente ficou lá esperando, Jesus não apareceu, a gente pensa, foi um desapontamento muito grande, para aqueles que venderam tudo, venderam suas casas, não tinham onde morar, e aí? Né? Imaginem só, mas a lição aqui do pequeno pesquisador, ela fala é, de uma outra notícia, outra notícia, que eu quero, não quero ouvir, tá? E quero também que você não ouça é, isso saindo da boca de Deus para você no dia que Jesus voltar. O que? Que notícia que é essa? Que frase que é essa? Olha só. Mas a mais triste de todas as notícias que já caí em qualquer ouvido será a sentença de Jesus. Eu não conheço vocês apartados de mim. Saiam de perto de mim que eu não conheço você. É, aí passa um monte de coisa na sua cabeça nesse momento, não passa? Então, essa lição de número 2, agora nesse ano novo de 2023, ela, eu quero que ela sirva de reflexão para todos que estão assistindo. Será que eu estou sendo um cristão, comparado na parábola, com as virgens loucas e imprudentes, como os Adventistas loucos e imprudentes? Ou será que a minha vida cristã pode ser comparada? É, como as virgens prudentes. E se vocês olharem aqui, a chama ainda não se apagou. Tá pequenininha por causa do, do cordão, mas ela não se apagou. E vai até o final da lição, assim. Então, olha só. O que que a Moon White escreveu? Prestem bastante atenção aqui. Sobre o que Jesus disse às virgens loucas que pensavam ser adventistas, mas a realidade não era. Então, o que que ela escreveu? É, está escrito ó, no, É parábola de Jesus, na página 413. O Espírito Santo que você rejeitou poderia tê-lo ajudado a ser um dos felizes convidados da festa que se ouvirei no céu. Mas você não estará lá. Mesmo que pudesse ir ao céu, não seria feliz ali, porque o seu coração amante do mundo não apreciaria isso. Você não pode manter Cristo longe da sua vida na terra e ao mesmo tempo ser considerado digno de amizade dEle no céu. Então, você não pode né, ter a sua lamparina vazia do Espírito Santo sem o azeite e querer ir no céu ao mesmo tempo. Vocês estão entendendo as comparações? Os fiéis adventistas ouviram a doce e suave voz do Espírito Santo. Eles haviam abandonado tudo por amor a Cristo, mas no dia 22 de outubro, quando Jesus não veio, tiveram de retornar e aguentar o pesar do fardo, dos cuidados e problemas da vida e voltar ao trabalho. Então essas pessoas pensaram assim, nossa, eu ia ter uma vida tão boa. Eu ia ser imortal, eu ia comer, beber, ia ter minha casa de ouro, ia andar na rua de ouro. O né, mar de vidro, ia brincar com o leãozinho. Mas agora, ó, tudo isso acabou. Tudo isso era mentira. Ó, isso era falação. Ah, eu vou desistir de tudo. Então as pessoas pensaram nisso. Ah, minha vida agora vai ser um. Olha, um problema. Né? Vai ser um problema e vão rir de mim. Eu vou logo sair dessa denominação. Eu vou parar de acreditar nisso, porque eu não vou. Não vou é, aguentar a zombaria, né? não vou aguentar a perseguição. Embora tenha sido desapontado duas vezes, o que, que Guilherme Miller escreveu? Ele escreveu assim: Ó, embora tenha sido desapontado duas vezes, escreveu aquele homem de Deus: ainda não estou abatido nem desencorajado. Minha esperança na vinda de Cristo é tão forte quanto antes. Muitos milhares, de acordo com toda a aparência humana, foram levados a estudar as Escrituras por causa daquela mensagem com data marcada e por meio da fé e da intercessão do sangue de Cristo, foram reconciliados com Deus. Então, Guilherme. Por mais que ele tenha entendido errado o que queria dizer, né, aquela passagem, aquela profecia, ele ele não desistiu, porque ele sabia quem é que ele é quem é que ele acreditava, né, que o Espírito Santo era o que era forte na vida dele e daquelas pessoas. Então, qual é o incentivo de encorajamento que o Senhor deu aos seus fiéis? Que ficaram decepcionados. Qual foi? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito tendes necessidade e perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o quê? A promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá. E não tardará. Todavia o meu justo viverá pelo quê? Pela fé. Não é pela crença do seu irmão, do seu amigo, do seu tio, da sua tia, do seu pai. Né? não é pelo que você almeja lá é pela fé se você tem fé, você tem obras se você tem fé, você ama a Deus você ama o próximo vocês entenderam como é uma escada? o cristão está aqui né? ele, primeiro, ele precisa o que? ele precisa acreditar ele acreditou, ele tem fé ele sobe um degrau esse degrau da fé é o que? quebra já muitas barreiras só que vem o que? as tribulações, as perseguições ele precisa avançar mais um degrau e se ele não tiver a sua fé com raízes fixadas, o que, que vai acontecer com ele? Ele vai descer um degrau. E ele nunca vai conseguir, ele vai ficar assim, ó, dando voltas. Ele vai ficar fazendo um círculo interminável. Né? Mas a gente não pode ser assim. Nós temos que ser um cristão o quê? que avança os degraus da fé e da santificação. Então o Senhor fala, olha, eu vou, mas eu vou voltar Tenha fé, tenha esperança. E agora, olha só que interessante essa parte da lição aqui. Por que Jesus não veio? Agora chegou o momento de entendermos. Por que Ele não veio? Qual foi o, o desapontamento? O que, que eles erraram? O que, que eles não entenderam? Então, o dia 22 de outubro de 1844 foi a segunda data que os Adventistas haviam marcado para a segunda vinda, né? É, para a segunda vinda de Jesus. Mas ele não voltou em nenhuma delas, por quê? Miller havia cometido um erro em sua interpretação do evento que deveria ocorrer no final da profecia dos dois mil e anos. Como outros cristãos de sua época, que ele acreditava no que Que a terra era o santuário mencionado na Bíblia. Portanto, havia entendido que a purificação do santuário, predita em Daniel 8,14, significava que a terra seria purificada pelo fogo, na segunda vinda de Cristo. Por essa razão, Miller e os irmãos adventistas amargaram um terrível desapontamento. Olha só a importância de estudar, mas estudar com o que? Né? Com a ajuda do Espírito Santo. Então, eles estudaram, estudaram, estudaram e entenderam isso daqui. Mas esse é o correto? Não, esse não era a profecia correta. Os antigos irmãos adventistas não foram os primeiros a ser desapontados. Então, aqui, então agora nós já entendemos, né? Que ele achou que o santuário mencionado na Bíblia era terrestre e que Deus iria voltar a destruir a terra com fogo. Mas, não é isso, tá certo? E também teve um desapontamento, aos discípulos também, pela falta do que De entendimento, de estudar corretamente, de, Senhor, é isso mesmo que o Senhor está mostrando para mim? Jesus também... Perdão, os discípulos de Jesus também haviam se decepcionado. Lembra-se de quando Jesus estava montando no jumentinho, montado no jumentinho, e as pessoas agitavam os ramos de palmeiras e jogavam seus mantos diante dele? Todos estavam prontos para o quê? Coroá-lo como rei aqui nessa terra. Mas como estavam errados, não sabiam que em poucos dias ele seria crucificado. Os discípulos andavam com Jesus, Jesus estudava com eles e parecia que eles estavam como alienados. E muitas vezes nós ficamos assim também. Nós estudamos, estudamos, estudamos, quando achamos que entendemos alguma coisa, não entendemos nada. E aí o que a gente tem que fazer? Ah, deixa pra lá, depois eu vejo isso. Não, nós temos que pedir a ajuda do Espírito Santo pedir ajuda para o pastor da igreja, pedir ajuda para que Deus abra a nossa mente para a gente entender o que quer dizer as Escrituras. Embora a morte de Jesus tenha enchido a vida dos discípulos de tristeza e decepção por alguns dias, Ele abriu o caminho da salvação para você e para mim. Então, enquanto os Adventistas estavam amargurados, porque Jesus não veio em 22 de outubro de 1844, coisas maravilhosas estavam acontecendo no céu. E em breve Cristo revelaria o mistério envolvendo o motivo de sua demora. Né? O Senhor passou o que Do santo para o Santíssimo. Então... Jesus está mais breve de voltar Do que você imagina, pequeno pesquisador E todos que estão nos assistindo Olha só Mas Jesus... E todo exército celestial contemplavam com amor e simpatia os fiéis provados e desapontados. Se a cortina que separa o mundo material do espiritual pudesse ter sido levantada, veríamos anjos se aproximando dessas almas firmes, lá em 1844, daqueles irmãos, protegendo-as das flechas incendiárias de Satanás. Satanás ficou muito irado, muito revoltado, porque ainda permaneceram pessoas acreditando em Jesus, permaneceram pessoas fiéis. E olha só, nós estamos esperando até hoje. Certo? Vou colocar aqui. E a nossa chama está como? Está aqui, ó. Está acesa aqui, ó, bem pequenininha. Nossa chama está acesa. E já se passaram Quantos anos, quantos anos se passaram? Já se passaram 179 anos da segunda decepção. Então, aqui tá falando assim, para a gente calcular né, o tempo. O ano atual, nós estamos em 2023, menos 1844. Então, dá 179 anos. Vocês perceberam? Que não é muito tempo o que aconteceu. Hoje ainda estamos aguardando o retorno de Jesus. Jesus adiou sua vinda porque ainda não estamos preparados. No entanto, há algo que podemos fazer para apressar o seu retorno. E o que, que é? A primeira coisa é encher a nossa lamparina, o nosso vidro de azeite. E quem que é esse azeite que nós estamos comparando? É o Espírito Santo. Né? a gente precisa se fortalecer a gente precisa ter fé e acreditar e a segunda coisa é pregar a palavra de Deus se você não tem o Espírito Santo se você não tem fé como que você vai falar para as outras pessoas olha Jesus está voltando se prepare e se arrependa dos seus pecados não tem como se todos os que consideram seguidores de Nosso Senhor Jesus Cristo dessem frutos para a sua glória, o Evangelho seria rapidamente espalhado pelo mundo todo. A última grande seara, a plantação amadureceria rapidamente. E Cristo voltaria para ceifar o precioso grão. O que quer dizer em Abacuque capítulo 2, verso 3? Que encorajamento Deus nos dá hoje? Vamos ver aqui o que a palavra de Deus quer dizer para mim e para você. Vamos achar, então, Abacuque, lá no Velho Testamento. Abacuque, capítulo 2, verso 3. Pois a visão é ainda para o tempo determinado e se, apressar, e se apressa para o fim. Ainda que se demore, espera o porquê certamente virá e não tardará. Você confia em, no que está escrito em Abacuque, capítulo 2, verso 3? Se você não confia, se você ainda tem dúvidas, é o momento de você pedir perdão para Deus, primeiramente, estudar as Escrituras e sondar o seu coração, porque o seu azeite deve ter se acabado. Você deve estar que nem, que nem lá nos países mais gelados, né? Zero graus, aquele frio, aquele frio intenso. Deve estar assim, ó, a sua vida. Você precisa ligar esse termômetro, aquecer, colocar mais azeite. E aí o que, que vai acontecer com a sua chama? A sua chama não vai se apagar. Então agora nós vamos agradecer a Deus por ter estudado essa maravilhosa lição. Combinado? Vamos fazer uma oração? Querido Deus, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo da sua palavra. Quero pedir, Senhor, misericórdia, que o Senhor perdoe os nossos pecados... Estamos, Senhor, muitas vezes longe de Ti, mas o Senhor com a Sua infinita bondade e misericórdia ainda nos mostra que há tempo que a porta da graça ainda está aberta. Senhor, esteja com cada um que está nos ouvindo, esteja com os doentes, Senhor, aqueles que precisam de oração, esteja com as famílias, com as crianças, com os necessitados, esteja com cada um deles conforme a Tua vontade, Senhor. Muito obrigada por tudo Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Música